Começamos a nossa série Customizando Seu Jeans nessa quarentena e pós-quarentena, porque o trabalho continua. Eu espero que você goste do nosso short hoje, customizado. Se você ainda não é inscrita no canal, eu já quero te fazer um super convite para se unir à nossa família de customizadoras. Vem fazer parte dessa equipe, tá bom? Então vamos começar esse tutorial, vem comigo! Antes de começarmos, vamos à lista de materiais o que é que você vai precisar para fazer esse lindo short? O seu short jeans, que tá aí parado nesse guarda-roupa, retalhos de jeans de todos os tamanhos. Você vai precisar de tesoura, fita métrica e linha de costura de acordo com a cor do seu jeans. A máquina de costura que é essencial. E por último, aquele chazinho delicioso para te acompanhar. Para começarmos, deixe sua calça toda aberta, se você já fez o corte com bermuda. Aqui eu já tenho uma peça montada em retângulos. Cada retângulo desse tem 15 cm de altura, por 6 de largura. Aí você pode usar sua criatividade para fazer os seus retângulos na metragem que você deseja. Depois a gente vai dividir essa peça no meio e colocar na lateral desse short. Agora, é importante você ter sempre o auxílio de uma fita métrica. Eu vou pegar e medir o tamanho desse triângulo que a gente vai cortar daquela peça que eu criei. E essa altura tá 37 centímetros de altura. Você vai começar a contar um pouco abaixo da medida do bolso Logo, onde fica aquela costura do bolso, você vai começar a contar a partir dali. Como eu montei uma peça completa, e essa peça, para vocês terem a noção, ela, ela tem 49 centímetros de altura por 41 de largura. Você pode montar uma peça toda e depois você dobrar ela no meio com essa metragem que eu fiz e cortar dividida em duas partes. Agora é a hora da gente montar essa peça. Então, não corto em triângulo agora, eu deixo para fazer isso no final. Eu coloco essa parte da montagem da, dos triângulos por baixo do tecido e vou deixar bem alinhado. É muito importante deixar todo alinhado essa parte que você coloca o tecido por baixo. Essa largura é de 18 cm por 5 cm de largura. Logo abaixo de 7 cm, do início que você começou a colocar essa nesga, que a gente chama de nesga. Alfineta tudo e vamos depois passar para a máquina de costura. Tem que perceber se tá tudo certinho nas metragens, para não ter nenhuma diferença. Como o short vai ficar larguinho, é muito importante você reparar. bater toda agora na máquina de costura em ponto reto dos dois lados. Porém, a gente começa por um lado, bem cuidadosamente, para que essa peça saia bem alinhada. Agora que você já costurou toda essa parte, você vai desvirar o seu short, colocar do lado do avesso e retirar todo o excesso de tecido que ficou aí nesse triângulo... Na formação da nesga. Faça isso dos dois lados. Um ponto em zigue-zague, você vai costurar do topo até o fim do short, ficando assim o resultado. Por isso que é importante você ter uma linha de acordo com a cor do seu short. Faça isso do outro lado também. Olha o resultado. Vamos às medições para ver se tá tudo certo. 37 centímetros de altura por 18 centímetros de largura. Essa é a medida que tem que ficar. Com a fita métrica você vai medir dois centímetros logo abaixo do final do short e pega a tesoura e tira esse excesso que sobrou. Você vai pegar e guardar essa sobra que nós vamos usar logo à frente. Vamos lá. Aprender a fazer esse lindo bolso com esse detalhe super rico. É necessário uma gilete para você retirar toda essa linha do cós. Com muito cuidado, você também vai retirar a linha da lateral desse bolso com muita atenção. E eu quero te fazer um convite. Você ainda não é inscrito no canal Paula Tavares, porque você não é inscrito, customizadora. Então, vem fazer parte da nossa família. Aceita esse convite de juntas aprendermos muito sobre customização então se inscreve agora aproveita para se inscrever. se você está gostando desse vídeo deixa sua curtida também então vamos lá aquele retalho que sobrou lá do cós você vai usar agora colocando aí como um aplique nessa parte do bolso você vai fazer isso dos dois lados Quando você ajustar esse tecido, o que é que você vai fazer? Com o auxílio do alfinete, você vai alfinetar toda essa parte, para que quando você venha passar na máquina de costura, não, tenha, não fique soltando. E aí, vai ser difícil na hora de você costurar. Você pode alinhavar também com uma agulha e linha, se você não preferir usar o alfinete. Olha agora a parte do bolso do fundo. Super legal, né? E é fácil de fazer. Com retalhos de jeans, você vai fazer um aplique, também nesse bolso que você vai ter que retirar. E com o auxílio de alfinete ou agulha e linha, você vai montar esses retalhos, formando vários quadrozinhos. Em torno de uns três quadrozinhos, fica ótimo. É o essencial. Muito cuidado, porque esses quadrozinhos, eles têm que ficar bem arrumadinhos, para não ficar feio o seu bolso. Vai montando com atenção e logo depois leve a máquina de costura para passar toda essa parte que você alfinetou na linha reta. Ajusta na sua máquina esse bolso e vai pra costura. Agora, é hora de você aplicar esse bolso que você retirou de volta ao short. Com o auxílio do alfinete também. Logo depois que você colocar, fique atenta para colocar no local certo, na posição certa. E bate na máquina de costura. Olha, então, como vai ficar esse resultado show de bola. Legal, agora é a parte de você tirar todos esses excessos de linha que fica aí solto no seu short. E após isso, essa peça tá pronta e linda para você usar. vocês gostaram desse resultado lindo desse short, que vocês já acompanharam as fotos. E se você gostou, curte, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!